Yay! Fiz a primeira tatuagem da minha vida. Aí o cara chega aos 48 anos, já fez um vídeo falando que Ah, essa coisa de vlog é coisa de adolescente, vão achar que eu sou um velho metido a novo. Aí vai e faz a primeira tatuagem da vida dele. E a tatuagem não é uma coisa né, cheia de justificativas, coisa mega planejada. Não, eu planejo fazer essa tatuagem há 25 anos. Não. Há um mês e pouquinho, uma amiga nossa chegou pra gente e falou, Ah, vamos fazer uma tatuagem de amizade? Ah, vamos. O que, que você quer fazer? Ah, fazer a tatuagem de amizade de um átomo, né? Ah, beleza, que átomo a gente vai fazer? Ah, vamos fazer um átomo de carbono, sugestão minha, porque todo mundo é feito de carbono, essas coisas, né? Aí fizemos, chegamos lá para fazer a tatuagem, né? fazer assim, ah, tá aqui a imagem da tatuagem, né? O tatuador, o múmia, aqui de Panema. olhou e falou assim, bem, de que tamanho vocês querem isso? Porque carbono tem seis elétrons, né? Uma porrada de... não vai, não vai dar certo, né? Aí beleza, vamos fazer o outro átomo então, então a gente optou pelo átomo de lítio, que são três átomos, três átomos, ó. Três elétrons só. O lítio não é porque a gente é maluco, não. Também não é porque a gente é remédio para maluco, para quem tem disfunção bipolar. Também não é porque somos bateria de lítio cádmio É porque oito elétrons ia ser muito. Aí a gente fez. Então tá aí a explicação da minha tatuagem, de minha primeira tatuagem. Cara, você vai, vai falar assim, né? Ah, pô, você fez por impulso. Na verdade não foi um impulso. São pessoas que são a gente é amigo há muito tempo. A causa apareceu boa. A causa é boa porque cara, qual é a razão melhor para você ter uma tatuagem no seu corpo do que simbolizar um tipo de amizade? Que é um tipo de amizade, é, tranquilo, é um tipo de amizade sem joguinhos, é um tipo de amizade que você tem intimidade com a pessoa, não é aquela intimidade besta que vocês estão pensando aí, não, que tenho certeza que vai ter um monte de gente, né? Ou três, quatro pessoas, cinco, seis fizeram a mesma tatuagem, é uma suruba. Aquela amizade que você se sente bem, que você não precisa ficar medindo palavra. Então, mais do que significar amizade com essas pessoas, é, a tatuagem simboliza esse tipo de amizade. E Atom ah, é muito legal, vamos combinar, né, cara? O cara é nerd, tá então, é isso. Eu achei que te devia compartilhar. Quando, fui, quando foi que eu criei, criei que eu fiz a primeira tatuagem. Ah, vou colocar o link também para o Múmia lá, pro o cara trabalhou bem pra caramba, é, foi ontem que eu fiz a tatuagem, ainda está com esse plástico, tem que ficar até, tem que ficar três dias né, com plastiquinho, mas está tranquilo. Ah, é verdade, né todo mundo fala aquela coisa que vai ser, ah, tenho medo de fazer tatuagem, tatuagem dá pra caramba, é um horror. Né? Eu fui sem medo porque eu tenho uma resistência à dor bem legal. Né? Raramente eu senti dor na minha vida, assim, sei lá, meia dúzia de vezes. assim Dor de falar assim, caramba, isso é alguma coisa séria está acontecendo. Nunca quebrei osso nenhum não, mas é, já senti umas dores intensas, nunca me assustei com dor. Agora vou te dizer uma coisa, cara, quem se assusta? Talvez na costela, talvez no pé, esses lugares que dizem que dói mais. Esse lugar que eu fiz aqui, dizem que aqui dentro é pior do que aqui onde eu fiz, né? Que é, me, que é pior do que aqui do lado, né? Eu vou te falar que muita frescura, cara. Ficar com desespero, com, é um arranhadinho. Não sei se tem tatuador que é grosso, não sei. Eu sei que é, se você pegar um cara bom, é um arranhado, é incômodo. E depois é como se você tivesse, sei lá, arranhado o braço em algum lugar. Tá ali o um arranhãozinho, você cuida. E, é, aliás, é muito, não adianta. Vai fazer uma tatuagem... Faz a tatuagem no lugar que ninguém veja, se você tem vontade. Se você não tem vontade, também não faça coisa nenhuma, que as pessoas têm mania de, ah, todo mundo faz, vou fazer também. Não, você vai fazer porque você quer. Né? Eu sempre quis fazer tatuagem, tá aí, fiz. E eu já disse até o que, que significa a tatuagem.